Oi, tudo bem? Hoje vim trazer um vídeo pra vocês no lugar bem longe da minha casa. Eu tô aqui em pós de Caldas, na casa da minha amiga, e eu vim trazer pra vocês o vídeo do quarto dela, que ela tá dando uma repaginada aqui, tá super moderno, super lindo, e eu vim trazer pra vocês, pra vocês pegarem uma ideia. É, eu vou começar pela penteadeira dela, ela comprou no site da Magazine Luiza. Sabe o que é legal, gente? Porque já vem com o espelho. A gente não precisa comprar separado o espelho, porque a maioria das penteadeiras vem separado. Tem que comprar separado o espelho. Ela já veio com o espelho. Ela só comprou a colinha certinho pra colocar, porque não veio. Mas o espelho vem junto. Vem junto também o... a banquetinha aqui, ó. Com esse pezinho bem bonito, bem retrô, ó lindo, maravilhoso, de paixão, que eu amei, já atiçou toda a minha sombriga, ela tem quatro é, gavetas pequenas e uma grande, cabe bastante coisa ainda essa, essa gavetinha pequena e a gaveta do meio, ela é maior, só que ela ainda vai colocar uma divisória pra deixar organizadinho, porque não veio a divisória, mas as gavetas pequenas, olha que legal, bem funda, bem grande, cabe bastante coisinha, as coisinhas aqui da pele... E ela tem essa pegada, né, com as lâmpadas, que fica bem camarim mesmo, fica bem legal, ó, bem iluminado, dá pra se maquiar, top demais. Ela comprou também essa mesinha de cabeceira, muito linda, combinando também com o, o pezinho da, da penteadeira, com o banquinho, aí são duas gavetas, ela comprou duas, uma pra colocar do lado do marido dela e uma do lado dela. Esse abajur também, combinando com os pendentes, dali que eu já vou mostrar pra vocês, falta só colocar a, a lâmpada, aquela lâmpada amarela igual, porque ela ainda tá, tá mexendo aqui aí ela comprou também a ah, isso aqui foi no Mercado Livre e a, os mundo aqui também foi no, no na Magazine, que é a mesma a, a mesma a mesma linha tem também a cabeceira que ela pagou, gente, 200 reais a cabeceira, olha que cabeceira bonita 200 reais, vale o tênis lá ver porque tá bem em conta e o quarto fica super bonito. Tem o um adesivo, esse aqui é adesivo mesmo, não é aquele de MDF que você tem que colar, se tirar e marca a parede. Esse não, você tirou, passou uma tinta, já tá zero bala, não precisa mexer com mais nada. E a penteadeira dela, gente, esqueci de falar o valor. Foi R$ mas só completinha, não precisa mexer em nada, nada, nada, nada. jogo de cama, maravilhoso, quem, ama, quem gosta aí de cama posta eu amo, só não tem a minha ainda, mas eu vou ter, que eu vou levar essa embora, olha esse pendente, gente, que maravilhoso, super moderno, essa luz quente aqui, ó, quando aqui em postos é muito frio, e você entra no quarto dela, parece que é o quarto mais quente que tem, porque essa luz, ela dá essas de lugar mais quente, mais aconchegante. Então fica super lindo. Aí ela colocou esse vasinho, que ainda ela vai... Esse vasinho. Esse quadrinho, que ela ainda vai revelar as fotinhas aqui. Colocou também aqui, ó, o interruptor pra não ter que levantar, pra, pra acender. Ó. Mercado Livre. No também. Mercado Livre, você lembra o preço? acho que 149. Né? 149, gente. Mas olha que chique, fica super da outra outra pegada. Eu vou colocar pra vocês o antes e o depois aqui pra vocês terem noção. Como que faz diferença desse esse up aqui, que é tipo, coisa que, é, que não, não é muito caro pra você falar Nossa, eu nunca vou ter isso, dá pra ter, Vê, pesquisa bastante lugar, que nem esse aqui é perfeito Eu tô pesquisando, pesquisando muito a, a penteadeira, e essa penteadeira eu amei, que ela é um tamanho ótimo Com, com tudo já certinho, olha esse verbo que eu vou levar embora, ela ganhou de aniversário mas já vou levar porque eu amei olha esse aqui também, gente, olha que maravilhoso super delicadinho, olha muito bonito mesmo ai gente, esqueci de falar desse aqui, ó isso aqui, ai ah, eu quero vou levar, tudo eu vou levar embora acho que eu vou levar tudo, será que cabe no carro? que maravilhoso, esse aqui foi do Mercado Livre também, né Silvia? É. você sabe o preço? Ih, não lembro agora Ih, depois eu, eu vou averiguar e coloco lá na descrição do vídeo é. Esse kit de pincel, gente, maravilhoso Lá da Renner Olha que lindo, gente Super macio, viu? Eu amei de paixão Ela decorou aqui também Com esses vasinhos, ó, que lindo O verdinho sempre dá Um clean mais aconchegante, né? Maravilhoso, olha esse aqui também, ó Ó que legal, gente O interruptor dela, que discretinho, ó E ainda tem um lugar Pra você colocar a tomada, ó Que beleza, se quiser fazer uma escova, uma chapinha usar a modeladora super completa mesmo, essa penteadeira. Eu amei de paixão. E eu vou deixando o meu vídeo por aqui. Eu zufluindo do quarto da Silvana. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curte aí, compartilha com suas amigas, pegar a ideia e ir lá vendo no site que a gente deixou a dica aqui para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau mm <laughs>